a somatização de aparelhos conectados no agregado espiritual. Márcio Godinho, Sociedade Espírita Ramatiz, Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Após ter estudado e comprovado as teorias do Dr. Lacerda, nos vimos compelidos a buscar mais informações com respeito aos técnicos das trevas e os magos negros, com o intuito de saber o que eles fazem, onde moram, como pensam, enfim, coletar dados que nos fossem úteis no trabalho de desobsessão. Como o Dr. Lacerda relata em seus livros sobre os conhecidos aparelhos, ao invés de saber como eles funcionam, muitos são extremamente sofisticados, fomos em busca de como eles são realmente conectados em nossa estrutura espiritual, se somos nós que permitimos e como os obsessores se aproximam para conectar em tais aparelhos. Partimos do seguinte raciocínio. Primeiro, os obsessores precisam pegar o nível de consciência visado. Segundo, faça a implantação do aparelho que varia de acordo com as intenções e a intelectualidade do obsessor. Terceiro, o aparelho começa a atuar na vítima. No primeiro item, tentamos compreender como os obsessores fazem para capturar o nível de consciência ou mais de um. Geralmente, atuam em grupos de magos negros que, conhecendo o poder de manipulação de energia, constroem peias magnéticas, que funcionam como gaiolas, onde, sem perceber, a vítima encontra em seu caminho. Como os níveis de consciência vibram em diversas frequências, isso, de certa forma, contribui para que se tornem presas fáceis para os obsessores. Seria como um trem, que andando no seu trilho não haveria como desviar de outro trem que estaria vindo em sua direção. Como consequência, teríamos um choque frontal, porque ambos não podem se desviar, pois há um só trilho. A frequência vibratória pode perfeitamente ser comparada ao caminho dos trens, Pois, quando atuamos em uma determinada faixa vibracional, de certa maneira, é possível que sejamos rastreados e até aprisionados pelos espíritos que conhecem estas leis naturais, que têm por princípio o magnetismo. Cada um de nós vibra em uma frequência diferente o que nos identifica como singulares perante todo o universo. É com base neste quesito que os obsessores conseguem concretizar seus objetivos. Normalmente, quando escolhem o alvo, existe um plano pré-determinado, que varia de acordo com as intenções dos obsessores. Dentre as milhares possibilidades de se prejudicar alguém, citamos as duas mais escolhidas, o desequilíbrio mental e o desequilíbrio físico. Objetivando o desequilíbrio mental, existem inúmeras maneiras, como uma gama de resultados diferentes. Porém, o principal é que o indivíduo obsedado começa tendo perturbações de ordem mental, caindo em pouco tempo numa profunda depressão ou quaisquer outros distúrbios psíquicos, e em casos mais graves há tendência ao suicídio. Para isso, os obsessores, munidos de muito conhecimento e aliados a terríveis instituições umbralinas, conseguem implantar em suas vítimas aparelhos praticamente imperceptíveis e minúsculos como um vírus orgânico. E apesar de serem pequenos, estes aparelhos são extremamente potentes e quanto mais a vítima recai, mais potência eles vão adquirindo pois para seu funcionamento é preciso que haja energia deletérica, que se torna abundante em casos de desequilíbrio. Objetivando distúrbios de ordem psíquica ou intelectual, estes obsessores conectam aparelhos nos níveis mental superior e inferior, ou, de acordo com o sintoma desejado, conectam em apenas um destes dois níveis. No desequilíbrio emocional ou físico, são conectados aparelhos geralmente menos sofisticados, como o já conhecido aparelho de rosca contrária, muito comum nos casos onde há queixas de dor. Nestes casos, geralmente as vítimas são atacadas em seus aparelhos vitais, como o aparelho respiratório, digestivo, circulatório e, comumente, no aparelho locomotor. No caso de prejudicarem o aparelho locomotor, de modo a vítima não conseguir caminhar. O nível mais visado é o duplo etérico, justamente por não conseguir se afastar muito do corpo físico. A próxima etapa é o envolvimento deste nível em faixas vibratórias de energia extremamente pesadas e prejudiciais. Peias magnéticas que muito se parecem com redes de pesca metalizadas, levando a pessoa à morte em casos mais graves, pois o duplo etérico é um nível de funções vitais, visto ser ele a sede dos chakras, principais agentes de captação de energia para a revitalização do encarnado. Para os principais distúrbios mais próximos ao físico, os níveis mais visados são o astral, onde atingem os centros emocionais, e o duplo etérico, os centros de ordem física. A terceira e mais assustadora etapa é sem dúvida quando o aparelho é acionado, geralmente pela própria vítima, através de uma pequena irritação, por exemplo. Alguns desses aparelhos assemelham-se em funcionamento a um pequeno dispositivo eletrônico, denominado capacitor que funciona como um acumulador de energia que tem um limite. Alcançando esse limite, a energia é liberada de uma só vez, de forma violenta. De acordo com a sensibilidade de cada um, os problemas começam a aparecer manifestando maior ou menor intensidade. Em muitos casos atendidos, vários dos pacientes já estavam com o organismo comprometido e mesmo retirando o aparelho que lhe causara tanto prejuízo, o mal já se encontrava enraizado, custando não muito tempo depois a vida física. Relato um caso bastante pitoresco e grave ao mesmo tempo. Passou-se uma cidade do interior onde um dos médios bastante esforçado por sinal, trabalhador assíduo da casa, foi convidado a ser atendido. Suas dores eram visíveis, arrastava-se mais do que caminhava. Seu corpo curvado forçava seus braços a quase se arrastarem até o chão. Suas pernas mal sustentavam a carga do próprio corpo. Subir a escadaria somente com a ajuda dos companheiros. Aberta sua frequência, apresentou-se o um mago negro que verificamos estar ligado por um cordão a aquele médium. Estranhamos, mas resolvemos desbloquear e limpar o cordão da nuca. O mago contorceu-se em dores de imediato. As dores do corpo físico do médium passaram a contaminar o mago negro. Obtivemos a seguinte explicação. Em outra vida, aquele médium vivenciou essa experiência de mago negro. Desencarnou e após várias encarnações recebeu a oportunidade de ajustar-se. Reencarnou e encontrou a doutrina espírita. O problema foi que o passado de magia negra ainda vibrava e não se conformava com a conversão para um trabalho contrário. Como vingança, aquele subnível rebelado bloqueou o cordão da nuca de forma que a energia fluía dele magro-negro até o corpo físico, mas não do corpo físico para ele. Aplicou aparelhos nas juntas do duplo etérico do médium, mãos, cotovelos, joelhos, coluna vertebral, cabeça, enfim, em todo o corpo. Quanto mais dor o médio sentisse, mais energia acumulava-se para descargas cada vez maiores e mais dolorosas. Para a evidência, os aparelhos apresentam-se como pequenas peças mostrando um brilho metálico ou escuros. Mas não descartamos que esses aparelhos possam ser de outras cores ou mesmo transparentes. Pode-se projetar um branco leitoso, que é uma cor contrastante e permite que os aparelhos sejam detectados. O mago entendeu que fazia aquilo a ele mesmo e retirou os aparelhos todos. Após o atendimento, o médium saiu caminhando sozinho e com o corpo mais ereto, demonstrando melhora imediata. Em atendimento posterior, esse mesmo subnível aplicou na sua mãe biológica densa carga de aparelhos também. Era antiga desafeta. Várias lições pode-se aprender desse caso. Esse mesmo médium, depois de algum tempo, Pediu que fosse harmonizado o seu ambiente de trabalho, pois era pequeno comerciante e sentia que os seus fregueses aos poucos iam deixando de frequentar o seu boteco. Claro, à medida que ele se harmonizava, o seu bar deixava de ser um ambiente adequado para os acompanhantes espirituais que gostavam de parasitar os efluentes do álcool e dos seus fregueses. O médium ficou apertado ao ter de escolher entre continuar vendendo pinga e continuar naquela frequência, ou mudar de caminho, trocando inclusive o tipo de comércio em que atuava. Resta saber até onde vai nosso comprometimento com a reforma interior, sabedores dos caminhos e comprometimentos que vamos adquirindo ao longo de nossas vidas. Ter um pequeno boteco reunindo pinguços de vários anos, ganhando pouco para sobreviver e ter como opção deixar esse comércio, arriscando em uma nova opção perante as incertezas da economia do país. Significaria trocar o certo pelo duvidoso? Devemos examinar essa questão sob duas óticas, a espiritual e a material. Espiritualmente, deve-se trocar de ramo sem vacilar. E materialmente, será que se teria coragem? Em atendimento mais recente, conversamos com o mago. O atendido está tentando livrar-se do vício das drogas. No plano espiritual, o drogado invoca o mago e se submete a esse tipo de ligação. Não é o mago que se aproxima aproveitando a oportunidade. É o drogado que chama o mago e se escraviza. Geralmente tem sido assim. Aquele que se diz vítima faz a invocação no astral daqueles que os escravizam. O mago havia colocado aparelhos nos chakras, cordões e meridianos energéticos. Aprisionou o duplo etérico numa redoma transparente, com a aparência de um casulo. Esse duplo etérico apresentou-se muito desernegizado e escuro. O objetivo da aparelhagem era interceptar as energias do assistido, canalizando-as para sua base. Os cordões necessitaram de religação, pois estavam embaraçados e alguns estavam desconectados dos corpos espirituais e ligados a aparelhos. O mago não queria libertá-lo, mas como o próprio encarnado havia manifestado a vontade de libertar-se do vício, tornou-se possível a sua libertação. O assistido ainda tem muito a trabalhar para livrar-se da dependência química e caberá a ele, unicamente a ele, a responsabilidade de desligar-se definitivamente das energias espirituais de baixa vibração. Na verdade, este relato tem o objetivo de auxiliar o apometra a buscar o problema justamente pelo efeito que provoca. É claro que impressiona, mas também facilita o diagnóstico e a solução. Quanto à questão do plano espiritual inferior conseguir atuar em nós encarnados, isto é uma questão deveras fácil, uma vez que aqui, em nosso grupo em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, que não nos vem há aproximadamente 15 mil anos, dá para acreditar? Mas não resta dúvida que estamos nos despojando de todos os nossos caroços antes do novo milênio e pelos sintomas que se apresentam tanto no campo material como no astral, este ano promete. Tomo a liberdade de relatar mais um caso que me impressionou muito. Há algum tempo atrás, atendemos uma jovem que já estava tratando com os médicos há uns dois anos. O problema dela era muito estranho, pois seu braço e sua perna esquerda estavam encolhendo ela já havia passado por umas três cirurgias e passaria por mais uma na semana em que foi atendida por nós, porque os médicos deduziam que um simples pedacinho de osso localizado no ombro e na região da bacia seriam os causadores do problema. Sentia dores extremamente agudas durante o tempo todo e nem os remédios faziam mais efeito, e foi então que ela nos procurou para o atendimento. Aberta sua frequência vibratória, apareceram os causadores do estrago em seu físico. Eram magos negros ligados a instituições entranhadas nas profundezas do umbral. E vieram ter conosco, perguntando o porquê de estarmos interferindo em seus planos, uma vez que a moça fora ligada àquela turma. Fizemos o encaminhamento devido daqueles magos e seguramos o criador da engenhoca, que provocava tantas dores na moça. É impressionante a atuação desta turma. Eles criaram um artefato simples que se resumia em dois pequenos tornos daqueles que as oficinas mecânicas utilizam para prender as peças em conserto. A cada dia, eles apertavam mais e com o passar de aproximadamente cinco anos, tempo que ela deduzia estar com este problema, seus membros começaram a encolher de maneira estranha. Retiramos os tornos e reconstituímos as regiões visadas. Foi o máximo que pudemos fazer por ela. Depois, dentro das orientações, lembro-me de ter perguntado se ela sabia que era médium. Sua resposta foi positiva. Não só sabia que possuía mediunidade, como também recusara-se a desenvolvê-la, por alegar não ter tempo para isso. Comodismo puro, na minha opinião. Afinal, tantos outros deixam suas famílias em casa, sacrificam outros compromissos para vir ao centro espírita e mesmo assim sempre arrumam um tempinho para si próprios. No estágio em que se encontra o problema, ela teve que se submeter a outra cirurgia, mas não foi preciso remover nenhum pedaço ósseo dela. Muito impressionante foi o relato dos médicos é que os músculos e nervos menores estavam enrolados e estrangulando, muito estranho, pequenos pontos de sua estrutura óssea. Atualmente, sabemos que ela ainda não buscou o desenvolvimento mediúnico e esperamos que ela não tenha que passar por outras experiências dolorosas como esta. Neste caso, o duplo etérico estava muito comprometido nas regiões visadas. Temos estudado muito a fisiologia do duplo etérico, e percebemos que mesmo que ele não tenha tanto poder de locomoção ou raciocínio que os outros níveis, ele possui milhares de pequenos disjuntores e capacitores que convertem a energia bruta emitida pelos níveis superiores e ou captadas pelos chakras. É alvo fácil para os mais espertos. Percebemos ao estudar o perfil dos magos negros e técnicas das trevas que eles sabem mexer com isso. E muito bem, diga-se de passagem. Nós é que estamos aprendendo a lidar com o agregado espiritual. Percebemos que não basta um simples desajuste em um determinado local do duplo etérico para as coisas se complicarem. É claro que esta atuação depende de uma porção de fatores, como a invigilância, a negligência para com o desenvolvimento mediúnico e outras coisinhas inferiores.